Natal é o mês da felicidade e prosperidade. É o mês de juntar família e amigos do peito. E ainda os religiosos dizem que Natal é o mês de nascimento do menino Jesus Cristo. Nós, recorde digital viemos aqui para juntos brincarmos, divertirmos e aproveitarmos, parabenizar e desejar felicitações de muita felicidade ao nosso povo angolano. Mas agora vai. Será que o Natal pode se adiar? Pode se adiar? a máscara! Bom dia. Olha o nome. Natália Fundo. Natália, o que faz aqui? Olha, vim limpar o carro. Diga para isso, o que é que estás a achar do, do, da Operação Resgate ter adiado no nosso Natal? Isso é muito mal. O que é que estás a achar do, do, da Operação Resgate ter adiado o Natal? Isto é muito mal, visto que. Muito bem para eles adiar essa operação para o próximo ano. <risos> Visto que quando tomou-se essa decisão, já estava na reta, reta final. <risos> Bom, sobre ter adiado o nosso Natal, ainda não vi nada, mas da anterior, sobre as motas e tudo, já. Já sim. Olha, segundo as nossas informações, eu é que o Natal foi adiado porque o papai Natal foi ao recurso. Muito engraçado, essa ser pergunta. Mamãe, o que é que está achando da, da Operação Resgate ter adiado o Natal? Eu acho melhor porque é mais mais controle nas ruas, mais calma. É de diferença eles adiarem essa situação porque para nós temos um Natal mais unido e mais abrangente. Mas não foi adiado, não. Acho que não adiou, é cada um faz o seu Natal, cada um vive como pode, não é? Segundo, segundo a justificação deles é que o Pai Natal foi foi ao Recurso. Atenção, o Recurso não é uma possibilidade, é uma possibilidade. portanto o papai... Natal possa vir. É, é, é uma possibilidade que o Natal possa vir. <risos> papai não eu foi ao Recurso, uma coisa parecida. E vão acrescentar mais um mês, depois de dezembro vem mais um mês. Qual, qual é a tua opinião? Oh, oh, oh. Dessa? Olá, quanto mais meses acrescentarem, melhor. É melhor. E sobre o Pai Natal ter ido ao Recurso, é para gerar altura do, do, do Pai Natal ter o diploma de PHD, porque ficando aí o recurso pelo tempo que ele, que ele já é pai Natal? Não, não é possível. O pai Natal não pode ser adiado. Coitado das criancinhas, então? Então, acredito que eles podiam atenuar mais, porque existem muitas pessoas que, que vão tirar o seu pão dessa vida da rua. O que é que estás achas da Operação Resgate ter adiado o Natal? Eu uma boa coisa, porque assim o nosso país vai mexer na organização. Sem o Natal? Uh, não. O que é que é o Natal? O que é que é o Natal? É Natal. O Natal não é comida nem bebida, Natal não são luzes, Natal não é Pai Natal. Não. O que é que é o Natal? Olha, Natal para mim é um momento de muita confraternização, de amor, de felicidade, de desculpas. E é um momento de família. Natal para mim é um momento muito importante, muito importante para o nascimento de Jesus Cristo. Olha, o Natal para mim é alegria. É uma festa grande em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Um dia especial, é uma celebração especial com a família, com os amigos também. Porque é um dia feliz. Tem que celebrar a vida, tem que celebrar... É também tem que se presentes, ah. comer muito. Natal é, é procurar o verdadeiro rei, Natal é adorar o verdadeiro rei, Natal é oferecer presentes ao verdadeiro rei, que é os nossos corações e esse verdadeiro rei é Jesus Cristo. Feliz Natal a todas as famílias angolanas, eh, particularmente a todos os bengalenses, não é? é vamos controlar os excessos, não é? é? Bebida alcoólica, os excessos de velocidade, para que a gente tenha uma quadra natalícia extremamente linda, não é? Sem azares, sem pessoas no hospital por causa de acidentes, sem pessoas no hospital por causa dos excessos de bebidas alcoólicas, não é? É Natal, é alegria e devemos aproveitar ao máximo, não é? E sermos, acima de tudo, felizes. Feliz Natal a todos, que este dia seja comemorado com muita felicidade e amor ah, e, acima de tudo, que reconheçamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Feliz Natal, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Miguel, deixa então o Feliz Aniversário lá para casa, mas em Língua Nacional, bom Feliz Natal a, a todo o pessoal, estamos juntos, é, acredito que o próximo ano será melhor, é necessário que, que nós nos, nos demos a, as mãos, o tempo to, todo que, fiz, que ficamos separados, que a gente venha se unir, que esse Natal nos traga reflexão, para de onde viemos, onde estamos e onde nós queremos ir, e que o próximo ano seja melhor para todo mundo. Não só para o povo de como para o povo em geral, a gente precisa disso. Né? Precisa de algo melhor. Nós somos 26 milhões da Afeganistão, o país é muito rico. Então, até dá, dá dinheiro para todo mundo, para todos viverem bem. O que é isso? O que é que é O que O que é isso? O que O que é O Pega meu microfone e termina com uma música. Já são 23, Swaggy Fresh, vou direito pro boda. <risos>